Beleza galera, canal Faixa Verde no ar e hoje a gente vai falar aí sobre Games with Gold. Então a Microsoft liberou a lista dos jogos que vai estar tá aí no mês de julho e realmente a lista não é nada agradável. Os jogos foram escolhidos aí a dedo aí pela Microsoft e ela caprichou, né? Assim como ela fez aí no mês passado, né? Cost-talk, né? Pra quem não viu o mês passado, teve o um jogo caprichadíssimo lá, o Calf para jogar. E a Microsoft não fez diferente esse mês, então ela vai começar aí com o WRC8, onde ele vai estar disponível de dia 1 de julho até o dia 31. Ele é o jogo melhorzinho da lista, tá? Então é um jogo que ele... É melhorzinho, mas ele é difícil de jogar Vai de quem gosta de jogo de corrida Depende do que você gosta Então eu acho que ele é o melhorzinho da lista Depois vem Duke Lords Que é um jogo indie Um jogo de um estúdio fraco Vai estar disponível do dia julho Do dia 16 até agosto do dia 15 a... Seguida é de Row Que começa no dia 1 Termina no dia 15 de julho É um jogo já batido, já tem poucas pessoas jogando ele, então provavelmente deu um aumento aí na galera jogando para quem assina o serviço e tudo mais, mas depois logo cai. E para finalizar aí com chave de papel, né? Tem o Julie, Juju, Juju! Juju, que vai ser do dia 16 ao dia 31 de julho, é o um jogo tá para Xbox 360, não tem nem o que falar, jogo fraco, não dá vontade nenhuma de jogar, então é o que eu digo, é, o jogo foi bem fraco nesse mês, os quatro jogos que vai ser lançado é bem fraco, uh, espera aí que a Plus venha com alguma coisa diferente para jogar, quem tem os dois consoles de repente... É, se vier lá um jogo bacana, legal, beleza, uh, eles podem aproveitar, de repente, teve o lançamento aí, a informação do PS5 essa semana, pode ser que venha alguma coisa bacana, vamos ver. E, Enfim, foi fraco, não é uma, uma escolha muito boa da Microsoft para esse mês, mas vamos lá, tem o Games... É... Tem o Game Pass, né, que, que eu acho que é o que a Microsoft está querendo focar, então aos poucos eles estão lá afogando o Games with Gold, eles estão matando esse serviço e é bem provável aí que logo logo tenhamos o fim desse serviço com o lançamento do Xbox Series X. Então é bem provável que eles vão focar aí no Game Pass Ultimate, que realmente tem muitos jogos bons, tem um, um, uma, uma plataforma lá aberta, eles colocam e tiram o jogo. E é uma forma de muitos clientes às vezes comprar o jogo também. Porque às vezes você gosta de um jogo, aí eles lançam em promoção para você ir lá e comprar, igual fez o com o GTA é, há pouco tempo atrás, que ficou lá dois meses, um mês mais ou menos, na... e depois foi lançado por R$ reais para comprar em promoção. Então... É, para quem de repente gosta, vale a pena. Para mim, eu acho que matar um serviço dessa forma, onde eles vinham seguindo desde o Xbox 360, não é legal. Com quem curte a plataforma e usa e tem vários jogos aí e, e recomenda para as pessoas. Um abraço, até mais. Esse foi o Games with Code desse mês, do canal Faixa Verde. Caso você goste do canal, pode se inscrever aí abaixo. Que a gente curte aí dá uma curtida para o YouTube saber que você gosta dos vídeos um abraço e até mais.